E aí galera beleza no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar a plataforma do Arduino que é a IDE do Arduino 1.6.7 Que é o download da versão mais nova que tem que foi no dia 21 de dezembro de 2015 então, beleza, feito isso, uh, entrado no site tá? e tal. aqui em download, você vai e escolhe a plataforma que você usa. Eu uso o Windows, então eu baixei aqui, ó, um zip. Beleza, voltando aqui, eu tenho uh, o arquivo zip. Então eu vou extrair para a pasta Arduino. Agora é só esperar um pouquinho. Beleza, feito isso, você vai na pasta onde você selecionou e está aqui o arquivo Arduino. Né? Então você vem no aplicativo Arduino e está aqui a sua IDE. Está bem mais simples, não precisa mais ficar instalando é, drivers porque. Essa daqui é uma nova geração de, de ideias então eu gostei demais disso. Ele tem a mesma funcionalidade que a outra. E tem um vídeo aí no canal que eu ensino tudo o que, que são essas, essas, essas ferramentas aqui e tal. Então, espero que tenha gostado. Deixe aquele like, se inscreva para o mais conteúdo. É, curta a fanpage do canal que ela é sempre proposta mais as datas que vou fazer e tal é nóis galera valeu falou e até o próximo vídeo fui